Então, vamos continuar assistindo, porque as pessoas ainda têm medos e objeções com relação a implementar um programa de melhorias contínuas. Continue assistindo. Uma outra objeção que o pessoal comenta é... Olha, Bruno, tem muitas técnicas eu fico confuso. Bom, o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é que vocês só vão usar aquilo que for realmente necessário para dentro do seu negócio. Existe uma série de ferramentas em que dependendo de como que é o teu negócio, lembra que eu falei isso? Ah, meu negócio é muito específico. Se o seu negócio é muito específico, provavelmente você não vai aplicar todas as ferramentas. Você vai aplicar somente algumas. E eu vou te ajudar a identificar quais são aquelas que vão ser melhor para o seu negócio. Então, é... Continue assistindo os vídeos que você vai aprender e vai começar a identificar quais são aquelas que se aplicam ao seu negócio. E eu vou botar é, muitos exemplos, tá? Outra objeção, eu achei estranha, mas que o pessoal comenta, é meus clientes não se interessam por essas melhorias. Veja, eu não acredito muito nisso. Hoje em dia, os clientes são os primeiros a ficarem exigindo de qualquer fornecedor, de qualquer parceiro, que ele esteja é, comprometido para estar... Tá buscando melhorias contínuas dentro do, do negócio deles e dentro dos processos, tá? Então, veja, se você tiver absoluta certeza que seus clientes não se importam com isso, você pode começar a procurar, então... É, outros clientes, porque provavelmente esse teu cliente ele não vai demorar muito, ele também vai, vai fechar. Ah. Uma outra objeção que o pessoal tem é, Bruno, isso não funciona para mim, só funciona para os outros, isso aí é um, é um outro mito. Como eu já havia comentado, algumas técnicas e algumas ferramentas, elas se aplicam para qualquer tipo de negócio. É, existem casos e exemplos, por exemplo, de escritórios de advocacia que aplicaram uma da, algumas das técnicas e algumas das ferramentas e eles se deram bem com relação aos clientes deles. Existem startups, existem fintechs que aplicam também os, os mesmos processos, é, que, por exemplo, que os mesmos princípios que a Toyota é, implementou e que para eles funciona muito bem. Então, essa de, de isso não funciona para mim, só funciona para os outros, não é bem verdade. Funciona para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando aqui. Agora, se você quiser continuar assistindo os nossos vídeos, basta clicar aqui. Até a próxima.